Como ficar rico? Antes de se tornar rico, a gente precisa refletir sobre o que é ser rico. Que estado é esse? Ser rico é ter muitos bens, muito dinheiro, ter um salário alto, ter muito em grande quantidade? Não, não. Pelo contrário. É ter menos. É ter pouco... É, não ter nada, nada de preocupação, tornando você uma pessoa livre e poder viver em paz. E assim, usufruir do melhor que a vida pode te dar. Estima-se que um terço das pessoas que se tornaram milionárias, de repente, é, em sua vida, voltaram ao um estado de pobreza. Você já deve ter ouvido falar dessas pessoas, ganhou na loteria, ficou milionário... É, ou então nasceu numa família de posses, é, fechou um negócio de sucesso, mas não souberam administrar quando ganharam, quando receberam, quando herdaram. E hoje levam uma vida mais humilde, para não dizer o pior. E hoje, desses 33% de pessoas que enriqueceram do dia para a noite, 90% delas fariam as coisas diferentes. E não é 100%, porque realmente tem pessoas que fariam tudo igual de novo. O que nos leva ao nosso primeiro tópico. Mas primeiro, se você está curtindo o vídeo até aqui, clica no botão de gostei. Agora no de se inscrever. Isso. Muito bem, agora vamos continuar. O primeiro tópico nos leva a conhecer o nosso inimigo. E quem é ele? O inimigo da riqueza é o seu estilo de vida. E tudo bem querer gastar mais, você está recebendo mais. O problema é que a gente não pode deixar que o nosso estilo de vida evolua numa velocidade maior ou igual à nossa velocidade de rendimento, de acumular fortuna. Do contrário, a gente sempre vai retornar àquele estado de pobreza, que é o nosso segundo tópico. Seja uma pessoa rica, mas com pensamentos e atitudes que lhe agreguem valor. Busque conhecimento para administrar o seu dinheiro e saber melhor das coisas, que também é o terceiro tópico. Saiba um pouco de tudo. Você não precisa ser o melhor. Já chegou a ver a história de um ganso que virou o rei da floresta? Ele competiu com o leão, o tubarão e a águia. Primeiro eles apostaram uma corrida. Aí o leão chegou em primeiro, o ganso chegou em segundo, a águia desengonçada para correr e o tubarão também não tinha como correr fora da água. Então eles foram nadar, competição de natação, o tubarão venceu, o ganso chegou em segundo, a águia não sabia nadar e o leão também nadava muito mal. Depois eles foram competir, quem voava mais alto? A águia venceu em primeiro o ganso em segundo, o leão e o tubarão mal saíram do chão. Então foi decidido que o mais indicado a ser o rei dos animais era aquele que sabia de tudo e não necessariamente era o melhor em tudo. Então veja que quanto mais especialista você se tornar em um assunto, menos você vai saber das outras coisas, você vai dedicar muito mais tempo em um determinado assunto e não digo isso para você não se especializar. Mas, não deixe que isso interrompa a possibilidade de você ter novos conhecimentos. Porque de fato, quanto mais especialista você for em um assunto, mais você vai receber por ele. Porém, quando você não puder tratar sobre isso mais, se você não souber fazer mais nada, você pode voltar a ficar pobre. Então, busque reservar um tempo para saber de outras coisas, de outras pessoas. Porque é bom e a gente aprende com o erro dos outros. E esse é o quarto tópico. Aprender com o erro dos outros. É claro, você tem que aprender com os seus erros. Mas melhor do que errar para depois corrigir, é saber no que, que a pessoa errou para você não repetir o mesmo erro. E se tratando de dinheiro, é melhor saber que a outra pessoa fez o um investimento que não deu certo e eu não investir, do que eu cometer o mesmo erro e perder o meu dinheiro também. E às vezes até precisar recorrer à nossa reserva de emergência. E esse é o quinto tópico, ter uma reserva de emergência. Porque na vida a gente vai ter dificuldade. E ainda mais no começo, você começa a investir, começa a criar ali a sua reserva, e tudo na sua vida vai começar a dar errado. O carro quebra, a moto quebra, o filho fica doente, o diabo não quer te deixar prosperar. A gasolina sobe. Aí a primeira coisa que você pensa é, vou ter que tirar da minha reserva. Mas espera, o sexto tópico é, não use a sua reserva. Sim, você vai fazer uma coisa que não é para você usar. Pelo menos não ainda. Porque isso deve ser realmente a sua cartada final. O seu trunfo na manga. Faça o possível, dê o seu máximo, faça cortes. Empresta do amigo, empresta da família. Depois você paga, você vai poder pagar com juros. E os juros liga ao nosso sétimo e último tópico, que é ter mais de uma fonte de renda. Sim, invista em algo que vai te proporcionar um rendimento mensal. E não necessariamente você precisa abrir uma empresa, contratar funcionários. Porque lidar com pessoas é complicado. E a pessoa errada vai te enganar, vai te trazer prejuízo. Porque ela fez pensar que era a pessoa certa. Não vai trabalhar direito e pode até te processar. Mas o seu dinheiro pode ser o melhor funcionário que existe. Você manda ele para onde você quer, você não tem que pagar direitos trabalhistas, ele que vai te pagar, ele não reclama, ele não vai te processar. Não necessariamente eu estou falando para você não empreender, não abrir um negócio e investir em ações ou alguma coisa do tipo. Porque isso também é importante. E é claro que os funcionários certos vão te trazer maior lucro. Se tiver uma boa administração, é claro. O ponto é entender que uma segunda renda te garante tranquilidade. Diminui a sua preocupação. Você já se pegou pensando, se eu sair desse emprego, eu não tenho nada o que fazer. O que, que eu vou fazer da vida? E esse é o ponto. Quem tem duas fontes de renda, na verdade tem uma. Mas quem tem só uma fonte de renda, então não tem nenhuma. Gente, essas coisas que eu falei pra você, não são só palavras ao vento. Isso é fato comprovado historicamente. Ganhadores de loteria, jogador de futebol, empresários, todos estão sujeitos a voltar a um estado de pobreza. Mas se você é uma pessoa rica, você vai retornar a um estado de riqueza. E mais uma vez pessoal, se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho de gostei, ali. Deixe um comentário aí, o que você achou, se você discorda se inscreve no meu canal, aqui ó, Para você não vai custar nada, e para mim vai ser muito gratificante ver o meu número de inscritos subirem apenas mais um que seja. Pessoal, a gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.